Prosseguimos com o processo de transformação de um ficheiro HTML estático FreshPig em Drupal, passando para o sistema Drupal, e eh, na eh, demonstração anterior estivemos a criar as regiões. Acontece que ao ativar eh, os blocos ou eh, na área, ao tentar colocar conteúdo na, nos footers e no featured e outras uh, regiões novas que criamos, não as temos aqui disponíveis. Isto acontece porque temos que completar este processo de uh, declaração das regiões no ponto info com a criação de uma página muito especial em, uh, na raiz do nosso site ou num, numa Uh, pasta templates, porque isto é uma, uma template, chamada page.tpl.php. Uh, esta page.tpl.php vai tentar reproduzir a estrutura que no projeto demo Freshpeak nós temos, é o do index.htm e que é o ficheiro que dita o, o layout principal do, do, do Freshpeak, e uh, perguntam-me neste momento, mas onde é que nós vamos buscar uh, o conteúdo e como é que editamos este Page TPL PHP? Uh, há duas formas uh, de o conseguir. A mais fácil é, uh, recorrendo à raiz do, uh, dos projetos Drupal, do, do vosso projeto Drupal, indo à área de módulos, uh, sistema, no system, eu vou clicando que fica mais fácil. Entrando em módulos do Core, em System, vão encontrar uma template, estas são templates modelo, são as templates que estão a ser usadas pelo Drupal Core para renderizar a página, e vão encontrar aqui a page TPLPHP. O que devem fazer é vir buscar aqui este modelo, que foi o que nós fizemos, e depois personalizá-lo. Lá está o sistema de overrides. Basicamente, vamos dizer ao Drupal que ele tem no core, no, na pasta models, em system, um page tpl PHP, mas que nós, eh, ao colocarmos a, me, a mesma página, o mesmo ficheiro no nosso FreshPick, dizemos ignora a outra page TPL php, dá protagonismo à minha e com a edição que eu te indicar. Estamos a fazer, portanto, um override. O que nós fizemos também foi apoiar-nos na própria Pages php do Bartik para alguns fragmentos uh, de código e isso podem fazer uh, facilmente. Portanto, inspirando-se ou no modelo do core ou em uh, Pages TPL-PHP de outros temas que estejam de acordo com aquilo que pretendem criar no vosso tema, naquele tema que estão a trabalhar. Indo para o processo de edição, nós temos então o info com estas regiões, sabemos que elas ainda não estão a funcionar e uh, sabemos também que temos este fecheiro, page.tpl.pap, do model system, portanto do core, como aqui está identificado, e que uh, se ocupa da implementação, da apresentação de uma página do Drupal. Portanto, este vai ser o esquema de página básico do, do Drupal. O Core está a debitar estes elementos, se repararem nisto, basicamente é uma mistura de PHP com HTML, portanto, nós temos aqui várias secções definidas, Uh, e, e, e, e à medida que eu vou definindo uma secção, eu vou, uh, digamos, ditando a estrutura. Por exemplo, esta aqui indica a área do footer, aqui tem uma sidebar, second, first e aqui o content, significa que esta é a parte principal. Depois ainda tenho uh, aqui um, uma, uma área de feature. Um, tenho outra de, de, para, para imprimir mensagens, o breadcrumb, os menus, a parte da navegação, a parte do site, slogan e do logo que está no header. Portanto, eu tenho aqui todo o layout e o que eu encontro é, um, são secções de HTML, portanto, estruturantes, uh, em que vou ter depois pequenas, uh, pequenos fragmentos encaixados de PHP e um, o Drupal ao ler este fecheiro vai recorrendo ao, ao engine PHP template fazer uh, a renderização do que se encontrar em cada uma destas uh, partes. Uh, por exemplo, aqui o page, né, ele vai procurar o highlight no page e faz a renderização. Portanto, o segredo do funcionamento dinâmico está aqui nestes pequenos snippets de PHP, em que se pede para fazer o um print do que estiver uh, arrumado nesse, uh, nessa região. Uh, usamos, portanto, este fecheiro base, mas também do próprio uh, Bartik para, sobretudo, um, fazer a implementação dos footers com quatro colunas, já que tínhamos aqui uh, o trabalho, uh, digamos, de certa forma, uh, realizado e foi apenas aproveitá-lo. Temos aqui a identificação, então, do uh, Bartic. Este é o override do PHP para o tema Bartic e nós o que fizemos foi utilizar esta secção que uh, começa com um if, portanto, se encontrares qualquer um destes elementos, uh, destas quatro colunas, então uh, renderiza-os e dá-lhes este ID, e faz um clear fix, etc. Portanto, tudo aqui uh, definido. O resultado uh, foi, portanto, o nosso page uh, TPL-PHP, e este sim está a fazer override ao, uh, ao core. Um, mas adaptado ao Freshpeak. Nós até podemos colocar aqui portanto, que é a implementação do page TPL do Freshpeak. Mas... Um vão-me perguntar, mas porquê optar por este tipo de, de, de ID, esta classe, etc. Isso inspirámos-nos nós no próprio ficheiro do FreshPeak, o original do demo. O que fizemos foi analisar toda esta estrutura um, e o ficheiro original traz um add e traz um, um, o um body, portanto, como qualquer ficheiro HTML, seria portanto, é de esperar, e toda a estrutura está aqui. Se repararem, nós temos uma série uh, de conteúdo mesmo aqui embebido. Isto não acontece na page TPL do Drupal, porque nós temos o conteúdo dinâmico, portanto, são estes elementos que nós vamos colocando uh, aqui, estes snippets, que uh, vão dizer para fazer o print do que estiver na barra uh, à esquerda. Portanto, eu não tenho que colocar aqui o conteúdo como acontece com uh, o formato uh, e a solução, uh, digamos, estática HTML. Mas o que fizemos foi aproveitar toda esta estrutura, tentar aproximar o máximo os seletores e as classes, os IDs, para uh, podermos aproveitar o próprio CSS do, do projeto Freshpeak uh, demo que temos uh, na base, sem termos nós que criar de raiz o CSS e, e todos os outros uh, ficheiros. Nós depois veremos também no caso do JavaScript. E assim conseguimos reproduzir para esta página um, adaptada a, a solução e a toda a estrutura do uh, ficheiro uh, index.htm uh, do FreshPig. O resultado final é o de conseguirmos já que os nossos uh, uh, blocos sejam reconhecidos, aqui na área dos blocos uh, possamos reconhecer, não se esqueçam de fazer sempre o refresh uh, da, da cache e uh, ao fazerem-no, vão encontrar uh, efetivamente aqui na, na parte de, dos blocos já a possibilidade de localizarem e de arrumarem informação nos quatro footers uh, e também no feature que foram regiões novas que, que criamos. Também uh, ao fazer a demonstração, encontramos já as regiões e não estamos limitados eh, àquelas áreas de default do Drupal. A partir de agora é possível trabalhar e eh, neste momento as regiões estão, estão todas a ocupar toda a largura, portanto ainda não há nenhum, eh, nenhuma formatação aplicada, mas temos aqui a base estrutural e a ordem das regiões eh, que nos interessam para podermos reproduzir o esquema do uh, Freshpeak. Fica então assim explicada a questão do Page PHP, um ficheiro imensamente importante porque é o ficheiro base das páginas de Drupal. Quando queremos personalizar alguns aspectos e vamos ver isso mais à frente, então criamos variações desta Page phP.